E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a determinar limites utilizando um gráfico. E nós temos o gráfico de uma função y igual a f aqui. E o que queremos saber é o limite de f quando x se aproxima de -4. O que isso significa? Calcular esse limite significa pensar em qual valor a função se aproxima quando o x se aproxima de "-4", ou seja, quando o x se aproxima de um valor dado. Como podemos ver no gráfico, não necessariamente a função deve ser definida naquele ponto, porque, por exemplo, o f não está definido. Então, o f não está definido, mas mesmo que isso não aconteça, o limite ainda pode ser definido ali. Pode até acontecer o contrário. Algumas vezes, a função está definida em um ponto, mas ela não possui um limite. Mas não se preocupe, nós vamos falar disso melhor nos próximos vídeos. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. O que acontece quando x se aproxima do menos 4 pela direita ou pela esquerda? Ou seja, para valores maiores que menos 4 e para valores menores do que ele. Quando está se aproximando pela direita, x aqui é menos 1, e aqui vai estar F de -1. O F de -3 vai estar mais ou menos aqui. O F de aqui e mais próximo está o F de -3,9 e mais próximo o F de 9, 9, 9, e mais próximo ainda o F de enfim, você pode ver que os valores da função estão chegando mais próximos de "-4". E, com isso, a função vai se aproximando de 6. Então, o limite de f de x, quando x tende a "-4", é 6. Vamos analisar o lado esquerdo. Ou seja, vamos procurar valores menores do que o "-4". Aqui está o f de -7, o f de -6, o f de -5, que aparenta ser 7 aqui vai estar o f de mais próximo temos o f de e se chegarmos mais próximos vamos ter o f de 0, e mais próximo ainda do -4 vamos ter o f de e conforme o x vai chegando mais próximo do -4 pela esquerda o y vai se aproximando de 6. Então, de fato, a nossa função se aproxima de 6 quando o x se aproxima de menos 4. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!